Boa tarde, galerinha. Estamos aqui na Bonoco. Já viseira? Muita poeira. Ao nosso próximo ponto, cartão postal da cidade, Vou mostrar vocês aí um pouquinho de Salvador. Realização eletrônica. Geralmente quando tem essa plaquinha assim discreta, porque tem alguma coisa. Aqui se não me engano são radares subindo, ou de vez em quando são alguns abençoados atrás dessas colunas aí, com radar móvel. Na dúvida, passa na manha. Então, me pegaram aqui subindo, eu pau embalado aqui. A daí mandou fazer uma pose Não é nenhuma Estão Saindo aqui da vinha da Bonocu, Já entrando Em Nazaré na corrente fazendo zoada eu vou vou lubrificar ela essa semana eu vou colocar um cavalete e lubrificar novamente aqui que os caras lá não trabalham fica dizendo que eu trabalho na revenda da Yamaha e direto para alguém lá na baia Raul tô a fim de comprar uma moto me dê umas dicas aí aí eu pronto aí faço as perguntas básicas né você mora onde tal tá lugar pronto vamos aqui calcular a distância a gente vai lá o cara mora a tantos quilômetros. Pronto, aqui tem uma planilhazinha lá bonitinha. Coloca esses dados. Atualiza o valor de gasolina. E pergunta: Tem preferência de estilo de moto? A partir daí a gente vê né, se a gente recomenda uma mais na pegada trail com a Naked, com a Scooter... Maria, né? Tem gente que gosta de Scooter. Eu ultimamente estou bem... bem adepto da ideia da... da Scooter. Porque é um conforto assim que... me desculpe o resto, mas não bate não. Véio conforto, postura de pilotagem, misericórdia, é, é uma delícia, aí, cara, não, agora CB300, ah, tem aqui, tem uma phaser, jamais vou, vou recomendar a XRE ou CB300 para alguém, né, com aquele motor problemático. Vou andar para vocês verem, não, mas acho que tem um drone ali. Não, não, drone que é, é por um avião, alto para caralho. Bom, aí pronto, faço lá levantamento de custo. A planilha já já tem todo o planejamento do financiamento em 12, 24, 36, 48 ou 60 meses. Só não tem o cálculo com o juro, né? De tanto ao mês aí eu não tenho, Meio é que é o ano, né? Tem lá, tem lá você dando a porcentagem de entrada. Bem, bem completinho, dá para o cara ter uma, uma noção da realidade se ele entrar nessa. aí no final das contas, sempre dá para convencer o cara que é realmente dá para ele comprar uma moto. Mas só isso não basta, né? porque geralmente essas pessoas não têm habilitação, né então não tem que fazer adição me habilitar primeiro é e aí que vem a amorosidade né você tirar a habilitação significa que você tem que reservar um tempo na sua agenda certinho para fazer o exame aula prática aula teórica planejamento é mensa que agora só vai andar chu Não, meu tio? Você com essa miserinha aí. Ai, viu? Ai, viu? Me deixe, viu? Me deixe. Tá em Salvador mesmo. Misericórdia. Ó, o outro não sai. Eita, porra. Solar do União logo à frente. Novo aqui, Bom, esse aqui o salado do Ião também é onde está o Man, que é o Museu de Arte Moderna. Será que tá muito cheio? Quando tá muito cheio, não dá nem pra, pra estacionar. Deixa eu ver se pode parar para lá para dentro. Não, acho que não pode não. Galera, vou ter que parar aqui e levar by hand vamos lá Ele ligou, papá tira agora o capacete, agora é que é foda, solta o botão, puxa, a fivelinha Galerinha, tá isso aí. Encerra isso é por aqui. É isso aí. Só lá. Se quiser é conhecer, fácil de enxergar. Valeu. Tchau, tchau.